Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro marcado de todas as semanas, aqui no seu canal oficial da numerologia do desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um dos mais antigos métodos de numerologia, que é a gematria ou a gematria. Né? E com certeza você que se interessa por numerologia, em algum momento já ouviu falar sobre a gematria e com certeza também, você já ouviu algumas pessoas equivocadamente dizendo que a numerologia cabalística teria tido origem na, supostamente na gematria, né? o que também não é muito correto de se afirmar. Mas dentre muitos mitos, equívocos e muita especulação, né? nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas o que é a gematria, também chamada por alguns de numerologia judaica. Pronto para começar? Música De uma maneira bem simples e objetiva, nós podemos dizer que a gematria é um sistema numerológico pelo qual as letras do alfabeto, né, as letras hebraicas e só as letras hebraicas, correspondem a números. E dentro do misticismo judaico há uma explicação mística para tudo. E se estuda maneiras de entender essas mensagens divinas né, para encontrar uma explicação desde a criação do universo até os motivos do sofrimento humano e entender as questões as, é, existenciais, né, assim como tentar encontrar respostas ou uma explicação para nossa existência, é, foi essa busca que levou os praticantes de cabala da Idade Média, né, a partir da influência de métodos matemáticos gregos, para continuar e organizar as coisas a desenvolverem a gematria. Né. Só lembrando, é, para quem não sabe, a cabala é uma doutrina mística judaica e é uma parte do misticismo judaico que procura compreender a essência de Deus e do Universo. Então a Gematria é a arte de interpretar e tentar explicar um texto ou um discurso. Né? Repare que, diferentemente do que dizem as lendas e crenças, a gematria nunca foi nem é utilizada até hoje para interpretar nomes e datas de nascimento, assinaturas ou para mudar a sorte de alguém. Tá? Também não se entende nem se considera na gematria que os números possuam algum poder oculto, algum poder místico ou especial, sei lá, né, que permita de alguma forma, mudar a sorte, a personalidade, exercer qualquer influência é, sobre alguém ou sobre alguma coisa. Tá? Então essa história que você ouve sendo contada, decorada e repetida aí na internet são tudo invenções de esotéricos de nova era que misturam tudo, né? distorcem tudo para satisfazer o seu egocentrismo é, espiritual. Né? Mas na realidade é só fantasia mesmo. Tá? Apesar da crença mística, né? A Cabala é um sistema místico judaico que tenta explicar a organização do mundo, as suas leis espirituais e materiais, de uma forma muito racional, inclusive. É, eu estou falando aí sobre a Cabala um pouquinho, porque não tem como se entender a gematria sem citar a Kabbalah. Né? Mas dentro da Cabala, que faz parte aí da tradição oral judaica, né? é, ou seja, era inicialmente disseminada no boca a boca, de um mestre para o discípulo, o livro da criação, o Sefer Sef Yetzirah, é, em hebraico, que é um dos mais antigos livros do misticismo judaico e uma das bases supostamente secretas sobre a qual se baseia a Kabbalah, inclusive, né, segundo o autor dos escritos, que muitos atribuem, inclusive, ao autor a, a Abraão, mas seja lá quem escreveu, o autor declara, através de muitas contradições com a teoria da criação estabelecida na Bíblia, ter descoberto secretamente o ato da criação. E se diz que quando Abraão descobriu esse segredo, ele compreendeu, então, o ato da fé. Tá? E segundo o autor, também o mundo teria sido criado pelas palavras proclamadas por Deus, né? e Deus teria codificado toda a criação do universo nos textos do Torá. Então, depois dessa explicação, nós chegamos à conclusão que o sentido original da geometria sempre esteve relacionado com a Bíblia, e sempre foi e é usado até hoje exclusivamente na compreensão das escrituras, né, para compreender o sentido da palavra de Deus nos escritos bíblicos, escritos em hebraico e somente em hebraico. Tá? Então a gematria nunca foi nem é utilizada até hoje para se mudar, influenciar ou se beneficiar nada ou ninguém através de mudança de números ou de letras. Tá? Também não existe nada de negativo na gematria. Assim como na numerologia, tudo é informação, né? exatamente como acontece é, com a numerologia, que não tem nada a ver com é, gematria. Que fique claro isso, tá? A numerologia tem uma finalidade totalmente diferente da gematria. Então, repetindo, a gematria é um método que usa cálculos matemáticos para analisar palavras bíblicas somente em hebraico. Né? E se faz isso atribuindo um valor numérico definido a cada letra do alfabeto hebraico. E aí você deve estar é, se perguntando né, se a geometria analisa textos, por que então não se usa direto as letras? Né? Por que complicar tudo associando as letras a números? Simplesmente porque não há como se somar, subtrair, dividir ou fazer qualquer cálculo usando letra. Né? Então, a cada letra do alfabeto hebraico... É atribuído um valor numérico, né? assim uma palavra é a somatória dos valores das letras que a compõem. Né? E assim as escrituras são quantificadas, né? então explicadas pelo valor numérico da palavra. Então agora você sabe, né? você entende que a geometria não é adivinhação. Né? A Gematria é informação. Tá? E essa é uma lógica, de, digamos assim, que já se via presente na produção do Midrash, né, na exégese, na exégese é, praticada pelo judaísmo antigo, na tentativa de dar um sentido aos textos bíblicos. Né, primeiramente, é, reunindo textos no Talmud, e posteriormente nos tratados da Kabbalah, que se firmou aí no misticismo judaico durante a Idade Média, né, próxima época das Cruzadas, e é utilizado da mesma forma até hoje. Então, a gematria é, na geometria, melhor dizendo, cada letra é representada por um número. Né? É, cada letra do alfabeto hebraico. Então, por exemplo, o aleph vale 1, um, bet vale 2, e assim vai sucessivamente até a última letra. E isso nos permite calcular o valor numérico de uma palavra somando os valores de cada letra existente nela. E dentro desse conceito de interpretação bíblica, tá? os estudiosos não adivinham nada, nem predizem nada. Eles baseiam um argumento uma informação na equivalência numerológica da palavra ou das palavras da frase. Né? Então, se o valor numérico de uma palavra for igual ao de outra, nós podemos fazer aí uma conexão entre as duas palavras né? e, os, e entre os versos que contém, é, onde essas palavras aparecem. E nós usamos isso como base para obter conclusões conceituais mais amplas e mais específicas também. Né? Uma coisa que é muito importante lembrar é que, mesmo sendo usada periodicamente nas interpretações do Talmud e do, é, do Midrash, é, a gematria não é considerada essencialmente necessária para a literatura rabínica. Né? Os rabinos, ocasionalmente, empregam a geometria para ajudar a apoiar suas interpretações bíblicas, mas eles confiam mais no raciocínio lógico, no conhecimento, na argumentação, para apoiar suas ideias, apoiar suas posições, né? defender as suas ideias. E outra coisa que é importante esclarecer diante de tudo isso é que ninguém aprende numerologia em Israel. tá? Quem diz isso está mentindo. E está mentindo por dois motivos óbvios. É, primeiro, porque não existe numerologia no misticismo judaico. Né? Eu já expliquei e provei isso em outros vídeos. Inclusive que a numerologia é uma invenção ocidental americana de meados dos anos 50, né? século passado. E segundo, porque a gematria, que é a técnica utilizada em Israel, só serve, como eu falei, e é, aí, há pouco para interpretar textos bíblicos, somente textos bíblicos escritos em hebraico e somente em hebraico. Né? Então, se alguém fosse a Israel para aprender gematria, que seja, teria, obrigatoriamente, que falar e escrever fluentemente o hebraico. Né? Ou seja, teria que dominar a língua hebraica, escrita e falada em todas as suas variações. Ao menos o eu, particularmente até hoje, os que eu ouvi dizendo que foram para Israel aprender numerologia, não sei o que, mal falavam o português, né, que dirá o hebraico. Então, diante disso, eu posso afirmar e garantir né, que ninguém aprendeu numerologia em Israel. Mas... Foi até aprendido, mas não foi dentro das tradições judaicas. Né? Você pode aprender na França, na Itália, no Brasil, na Escócia, onde você quiser. Né? Mas esclarecido mais esse equívoco, né? ou esse mito, o termo gematria tem origem grega no termo geometria. E é um conceito que pode ser inclusive, encontrado nos escritos do filósofo Platão. Né? o filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga e fundador inclusive, da Academia em Atenas, que pode ser considerada como a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Né? Mas na literatura rabínica, a geometria aparece pela primeira vez no Baraita das 32 regras, né? do Rabino Eliezer, no segundo século da Era Comum. E a baraita é uma tradição na lei oral judaica, né, que não faz parte do Mishnah. É, a baraita se refere aos ensinamentos fora das seis ordens da, da Mishnah. E os textos, inclusive, não existem mais. Né, se é que um dia existiram realmente, além das referências aí onde, dentre as 32 regras para interpretação da Bíblia, a 29ª regra envolvia o uso é, da gematria. Tá? Então existem basicamente 10 métodos, básicos de gematria correspondentes, obviamente, às 10 sefirot. Né? Apesar dessa relação entre os métodos de gematria e a sefirot é, correspondente, isso não é uma coisa muito clara. Mas além desses 10 métodos tradicionais, digamos assim, existem 22 métodos mais utilizados dentro, é, dentro da gematria e dentre eles o mispar siduri, ou o valor ordinário, ordinário de ordem, né, de sequência, que atribui a cada uma das letras é, um número de 1 a 22, seguindo a ordem, como elas aparecem no alfabeto hebraico. Né, e é uma associação linear, conforme a posição que a letra está no alfabeto, que é um método que foi, inclusive, copiado da gematria e adotado pelos esotéricos de Nova Era para associar as letras do alfabeto latino ao nosso alfabeto, tá? é, com os números, né? naquela que é conhecida no folclore popular como numerologia Pitagórica, né? Que erroneamente também é chamada de numerologia porque não é numerologia, né? E sim aritmancia, tá? Mas existem muitos outros métodos diferentes que vão derivando dos métodos principais, né. Aliás, aproveitando, deixa eu fazer minha propagandinha aqui, né? No meu livro sagrado e secreto da numerologia e Gematria, tudo é explicado em números. É, eu falo e demonstro os 22 métodos básicos de geometria, né? Então, se você não leu, eu recomendo que você leia. É, não é porque eu sou autor do livro, tá? mas é realmente uma literatura inédita e essencial para qualquer pessoa que se interessa em entender e aprender Neurologia de verdade. E nesse livro, inclusive, eu vou resumir praticamente meus 30 anos de estudo, né? dando uma passada aí, uma verdadeira viagem histórica também. né? Eu deixei o link para você adquirir o exemplar aí na descrição do vídeo, né? então assista aqui depois vai lá e conhece o livro. tá? De qualquer maneira, é, para se estudar e entender, a gematria, corretamente, é imprescindível que se conheça muito bem o alfabeto hebraico e também a língua hebraica, né? já que o som da letra, é, a maneira aí como a letra é entoada, faz muita diferença, ou toda a diferença. Né? E assim como a posição da letra na frase ou palavra também faz muita diferença, né? Letras no início de uma frase têm uma entonação e um valor, enquanto letras finais, né, no final da frase, possuem muitas vezes outros tipos de entonação, né, recebem pontuações e consequentemente terão um valor numérico diferente. Né? É, inclusive quando você pega as tabelas, para quem não está muito familiarizado, que pega as tabelas prontas, né, que você acha até né, na internet, né, da conversão do alfabeto hebraico em números, você vê lá né, que tem valores finais, né, valor inicial, valor final, é justamente essa questão. E a partir dessas regras, né, entre a pontuação de palavras, frases e símbolos, que se consegue chegar aí, é, a respostas ou interpretações é, para os mais diversos assuntos. Né, e na geometria, por exemplo... É, a palavra Deus, em uma das suas escritas, entre os 72 nomes de Deus conhecidos, né, possui o valor 26. E 26 é o dobro do que se refere à escrita da palavra amor. Né? É, amor soma 13. Tudo isso escrito em hebraico. Tá? Não adianta você ficar somando aí amor e Deus para comparar os resultados pela conversão pitagórica, caldeia, cabalística, porque não vai dar certo. Tá? Mas dentro desse entendimento da gematria nós podemos entender então né ou concluir que tendo a palavra amor o dobro do valor numérico da palavra Deus né ela está mais presente em Deus né ou em o um dobro de vezes do que é o amor que Deus sente por nós é o dobro do amor que nós sentimos em relação a Ele vamos dizer assim né então se você percebeu aí, a geometria, assim como a numerologia, não é uma adivinhação, né? Os números não têm nenhum poder oculto, mágico, etc, etc, etc, para mudar qualquer coisa ou influenciar alguma coisa, né? Seja para o bem ou para o mal. É, os números na gematria servem para nos fornecer informações e orientações e eles ajudam a entender coisas e a identificar possíveis padrões, né? E é a partir daí... Né, do entendimento do significado da palavra ou frase nesse infinito universo que é a geometria, né, e que nesse mundo infinito que ela pode nos levar, que surgiram as crenças, né, muitas delas religiosas, né, a maioria delas, aliás, religiosas, e até muitos mitos e equívocos né, dentro das interpretações, há alguns números que se destacam, né, que surgem mais vezes, ou surgem em palavras ou frases mais fortes ou relevantes, aí dentro dos textos né, bíblicos, né, e por isso, ou pela sua importância histórica, acabaram e acabam sendo incorporados nas tradições né, e até na rotina diária de algumas pessoas. Mas não tem nenhuma relação, não tem nada a ver com algum suposto poder do número, com nada oculto, nada misterioso. né? O famoso número 666, 666 né? o número tradicionalmente relacionado à besta, que dá título inclusive de é The Number of the Beast, né, uma das melhores, na minha visão, uma das melhores e né, mais famosas músicas da banda Iron Maiden, apesar de ter né, é, sua crença aí, ou o mito criado pelos cristãos tem origem na gematria. Né? O mito ou a crença de que o 666 seria o número da besta vem do nome de César Nero, né, o famoso Nero, último imperador romano da dinastia Julio-Claudiana, que na realidade se chamava Nero Cláudio César Augusto Germânico. Né? e no início do primeiro século, Nero como imperador perseguia com extrema crueldade aí os discípulos de Cristo, né? como já conhece as histórias, e por isso era tido e chamado pelos cristãos como a besta. E daí que nós temos essa associação do número 666 com algo negativo, com coisas terríveis. Né? Se nós somarmos da associação do nome Nero escrito em hebraico, né? que é 50 mais 200 mais 6, mais 50, mais 100, mais 60 mais 200, nós temos como resultado o número 666, daí que veio essa associação ao anticristo e a todas as demais crendices ligadas ao número, né? Na visão dos cristãos, cristãos aí da época romana, é, né, no início da, da época comum, né? O Nero era o anticristo porque ele perseguia os discípulos de Cristo, né? E já o número 18, ele está relacionado à palavra viver em hebraico. Né? E é justamente por esse motivo que os judeus têm por costume, né? o judeu tradicional é que segue as tradições, tem por costume sempre que dou algum dinheiro para caridade fazerem ações em valores múltiplos de 18. Né? Você pode... Reparar que o judeu tradicional ele não doa 30 reais, ele doa 36 reais, ele não doa 250 reais, ele doa 270 reais, né? Ele não doa 390 reais, ele doa 396 reais, né? Porque a superstição, né? É o 36, 270, 396, etc, etc, são múltiplos de 18, né? E eles acreditam que isso fará a pessoa que recebe a doação ter uma vida longa, boa e feliz, né? Uma vez que a palavra escrita em hebraico tem a gematria um valor numérico 18, né? É, já o número 613 nós podemos entender ou considerar aí como uma gematria reversa, né? Porque de acordo com o Torá é, todo judeu possui 613 obrigações, né? então nesse caso é o contrário, né? foi a partir do número que se criou a expressão em hebraico, que traduzido grotescamente aí seria tariag. Né? E esses são só alguns exemplos aí de como a gematria é e pode ser utilizada. Né? A verdade é que os números sempre exerceram um grande fascínio nas pessoas, né? os números possuem uma beleza, uma personalidade aí em comum eu costumo dizer aos meus alunos é que entre o número zero e o infinito existe um universo fascinante né que está sempre evoluindo em constante desenvolvimento desde que o homem começou a explorar a natureza de uma perspectiva perspectiva aí mais científica vamos dizer assim os números têm sido usados não só para capturar os detalhes do universo e do nosso planeta mas principalmente para entender como tudo se organiza e como tudo funciona né a nossa vida aí e a importância dos números é, na minha visão, particularmente impressionante, né? Os numerais estão em todos os exemplos mais antigos da escrita humana. É, mais diferentemente da escrita, eles são universais, né? Eles seguem regras que se baseiam no mesmo sistema praticamente em todo o mundo. E tanto na geometria quanto na numerologia, os números não têm apenas um significado matemático. Eles servem para transmitir realmente ideias e para dar um, um significado é, às coisas, né? e é, isso permite que pessoas inteligentes se comuniquem umas com as outras, né, se entendam, entendam umas às outras, independentemente aí da complexidade daquilo que se está sendo estudado ou analisado, né, ou do que está sendo é, se tentando entender apenas usando números, né, infelizmente nós vivemos uma era de muitos modismos né? e a gematria, assim como a numerologia e até mesmo a cabala bem sendo totalmente distorcida né? e, para não dizer, prostituída né? e cada vez mais mal compreendida e mal utilizada. Né? A maioria das pessoas hoje usa esses métodos meramente como meio mesquinho né? para manipular as pessoas ou como um simples método de adivinhação, né? vulgar, vulgar, inclusive. E eu creio que agora você já consegue ter um melhor entendimento, uma visão mais realista da geometria, né? E eu espero que com isso, né? com esse vídeo, é... que esse vídeo tenha servido aí para quebrar um pouco toda essa fantasia, as ilusões que vem sendo criada em torno dessa técnica que pode ser muito útil no desenvolvimento pessoal de todos nós, né? Se bem utilizada, obviamente, né? Então agora começa a usar os números aí para criar seu projeto de vida, né? se você quiser dar sua sugestão, dar sua opinião, solicitar meus e-books gratuitos ou seu estudo numerológico pessoal, todos os links estão aí na descrição é, desse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas continue acompanhando aqui o nosso canal, né? porque logo eu volto com mais novidades para você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? mais uma vez. Muito obrigado aí. Pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Até lá.